Mas aí em Brasília perguntei per, para eles qual a lei é a maior. Se a lei quilombola é a lei mineral. Sabe? Aí não souberam mais responder. Porque se uma lei está na Constituição, que é a terra do, do, dos quilombolas, então vamos respeitar a terra dos quilombolas. Sabe? Porque a mineração ela não dá a bem dizer nada para nós aqui. Felicidade está aqui. Eu estou bem feliz porque não vou sair daqui Felicidade está aqui Eu estou bem feliz porque não vou sair daqui A gente vive aqui porque Deus é bom, mas a gente luta muito para viver, mas Deus o livre. Olha a mineração, a mineração está tenta, tentando correr por trás que está acabando com tudo a copaíba que o pobre tirava, eles já acabaram, a madeira dele, ela tá acabando. Com que que os filhos, os netos, os -netos vão fazer seu trabalho? Com nada, porque já acabaram com tudo. Na década de 70, aí começou a ter umas mudanças aqui na região, aqui do, do Alto Trombeta. Né? Aí começou a entrar já algumas empresas, né, empresas mineradoras. É, por exemplo, a mineração Rio do Norte, na década de 70, ela chegou aqui para a região e que tomou, às vezes, o, o espaço de várias comunidades que, que viviam. Por exemplo, a Boa Vista a Trombetas, ela chegou e se instalou bem próximo à comunidade Boa Vista, que o local onde é, é o porto da mineração Rio do Norte, era local onde o pessoal da, do Boa Vista trabalhava, né? É, fazendo roça, tinha uns lagos lá onde eles pescavam. O, os produtos que eles usavam da, da floresta, aí eles não tiveram mais condição de fazer com a entrada da mineração Rio do Norte. Hoje, Essas empresas que a gente está vendo que está chegando, está é, é, se localizando aqui na... Praticamente na área que a gente convive, aí é uma preocupação também que a gente vem tendo na cabeça, para a gente ver se consegue um, um, um lugar que a gente convive, que a gente tem os direitos da gente reconhecido. Nós, há muitos anos, a gente morava no local, mas é, a gente não dizia mesmo, eu sou dono desse lugar, porque sempre tinha o seu fulano de tal e dizia que era dono daquele lugar. Por exemplo, como lá no Abuí. A gente morava lá há muitos anos, mas as pessoas sempre diziam que ah, aqui é do seu Paraguaçu, é do seu Machado, que eram os donos de lá, que diziam ser dono da, daqueles lugares. Hum. Aí a gente conseguiu se organizar em associação e, e lutar pela titulação e demarcação das terras. Que aí a gente estando com a, a, o título em mão, Aí a gente está seguro, a gente só sai de lá se quiser sair, e, mas se eu sair fica meu filho, meu neto, meu bisneto, e lá naquele lugar, então é, é, é nosso. E a vantagem nossa, do remanescente de quilombo, é que a gente tem um título coletivo. Então, um título para todos os quilombolas daquela comunidade ou daquela região lá, daquele território. Então é, é para todos. Os consumos que nossos começos tive hoje nossa geração não tem mais, através da mineradora. Porque, na verdade, como eu sempre digo, a nossa cultura aqui, nós não fomos criados com, comendo frango, comendo boi. que Não tinha. Era comendo carne de mato, era peixe. E através da mineradora, hoje, ninguém sabe aqui fazer roça. Agora é tudo no dinheiro. Se tiver o dinheiro, come. Se não tiver, não come, porque tudo tem que ser comprado. É, tudo mexe de caça, mas de vez em quando, só para dar o alimento para nós, entende? Porque nós temos irmão mais novinho assim, a gente tem que alimentar, porque os pais da gente, às vezes, quando a gente tem um filho mais velho assim, eles já deixam por conta dos filhos já. Às vezes, nós já que já sustenta eles. tem o pai ganha o dinheiro para trazer o rancho da cidade, comprar arroz, feijão, essas coisas de, de alimento para nós. Nós já dá, dá a comida, a caça, a carne, o peixe, essas coisas que ele dá. Nós damos para ele. Nós ajudamos eles na roça. Assim estamos levando a vida aqui. Os jovens daqui não queriam ficar aqui todo o tempo no roçado. Dispensaram, falaram para a tia, pra as avós, que eles queriam estudar, fazer uma faculdade. Aí eles começaram a estudar na mineração, começaram aqui e foram para a mineração. Fizeram o ensino médio pra lá, né? E aí pensava pensavam em uma faculdade. Aí foram se afastando daqui. Morando aqui, sim, mas estudando fora. E aí parou o roçado. Parou mais o roçado. Tem alguns que dá fase, uns com o um meu que dá fase. Mas parou mais. Pra terminar, fazer uma faculdade em um região emprego, alguma coisa na vida. Porque aqui a vida não é fácil, não. Tem que... Trabalha a mim, bem Já sou dessa idade, eu acho ainda estou fazendo minha roça. Pois é, meu lugarzinho é aqui. Daqui eu só saio depois de morrer, que me levou para o cemitério. Aí eu saio, mas durante isso eu não saio daqui, Araquã. Porque é. aqui é o meu lugar, né? É uma terra onde nós nascemos. Não sei criando, já crio meu filho, estou criando meu neto, meu bisneto aqui. Isso eu fiz por isso. Que eu não saio daqui ninguém me tira. Daqui <risos> eu não saio daqui ninguém não, não, não, não. me tira. É. Onde é que eu vou morar? Já tenho tantos filhos. Onde é que eu vou morar? Isso o governo.. Tirar daqui para levar o, o, o nego para a cidade, o nego vai morrer de luz. É um transtorno muito grande. Também.